Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu sei que os irmãos estavam ansiosos por esse acampamento. Eu também estava. Eu desde do, eu já saí daqui o ano passado esperando para esse ano para retornar. Se os irmãos não me chamassem, eu viria de todo jeito. Brincadeira, irmãos. Mas é muito bom estar aqui, é bom estar com a Rede aqui. Nós somos missionários, fomos missionários, hoje não estamos missionários. Por muitos anos, andamos muito em mundo afora e depois de um tempo paramos, ficamos no Brasil e já tinha alguns anos que nós não saíamos. E Marques estava falando, o pastor Elamarques estava falando dessa possibilidade dela estar aqui, como Deus, realmente foi maravilhoso. E sabe quando você sabe, tem certeza que Deus está fazendo um negócio, que Deus está operando um milagre? A vinda da Edmárcia foi exatamente isso. Eu fiquei muito feliz, é muito bom estar com ela aqui. Amém? É muito bom revê-los. Alguns não me conheceram. Amanhã eu vou rapar barba, para ficar tranquilo. O Dan já me perguntou se é falta de, de barbeador, então eu vou, vou dar um jeito. Amém? Mas a gente massa diz que eu fico muito bonito assim, então eu não sei o que faço. Eu tô igual o Paulo. Amém, amados? Ah, vamos orar? Ah, eu fiquei com muita vontade que a gente tirasse uns minutos para a gente orar dois a dois. E seria bom se a gente não orasse é, amor e amor, bem, bem, a gente orasse com alguém que não é assim comum do nosso momento de oração. Queria te convidar a sentar perto de alguém, aí de Márcia, de ore com as meninas aqui também. Eu... Vamos tentar orar dois a dois. Não sei se você tem hábito de fazer isso, mas senta perto de alguém, faça uma oração. Queria que você pensasse nesse tema. Que a gente vai estudar nesta noite, ele é muito forte, ele é muito importante para nós. Amém? Ladies, ladies. Orar comigo. Vão comigo. Você perdeu o olhar. Aqui não se lembra. Aqui não se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 Deus, nós estamos diante da tua paz, diante dos teus olhos. Vemos esse lugar porque nós queremos Deus mais e bendito. nos Deus alimentado Deus, Deus, Deus enfocado, assim, teu espírito. Deus a tua confiança, Deus tocar nos pelo Espírito, que nos tua voz, que nos abençoe nos e que a conosco, nossa vida. o o de e que e que e Deus, nós estamos na tua presença esses dias, Pai. Começamos hoje, queremos nos alimentar da tua glória, queremos, Deus, nos alimentarmos do teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse lugar, em nome de Jesus, meu Pai. o Senhor possa, Deus, ministrar o coração de cada pessoa que veio, Senhor. De cada um dos Teus filhos, Senhor. Cada uma das Tuas filhas. Que o Senhor, Deus, encha esse lugar com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te convidamos a encher cada mente, cada coração, cada vida nesse lugar, a falar de uma forma especial, a encher, Senhor, a mente dos teus filhos de pensamentos de paz, de alegria, de transformação. Haja, Senhor, nesse lugar a manifestação da tua glória. Haja neste lugar, Senhor, ó oh, Deus, a cura que o Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Haja, Deus, libertação, haja nesse lugar transformação, haja conhecimento de Deus, haja, Deus, uma interação, Senhor, entre cada um de nós, mas sobretudo com o Teu Espírito Santo, Pai. Fale conosco em nome de Jesus nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, nós te oramos, Pai. Amém. Amém, queridos. Ah, eu não sei como é que eu vou projetar ali. Quem é o mestre dos. Está dos... aqui, mas não está aparecendo lá. Não. Ah, então tá. Deixa. porque você tem que. Isso, agora põe. Agora põe. Foi. Então eu vou fazer o já Foi. Vou fazer um. Não, já foi, só você. Ah, porque eu preciso ver lá. É verdade. Amém, irmãos. Enquanto o pastor Elia Marcos vai projetando ali para a gente, deixa eu começar a falar e a gente vai é, pensando junto. Amém. Então, nosso tema é esse que está aí. É... Deixa eu voltar aqui um pouco. O Sr. Lamarck já leu conosco e queria convidar os irmãos, então, a pensar sobre esse assunto da seguinte forma. Nós vamos pensar hoje sobre... Eu vou dividir esse assunto em três partes. Queria começar hoje pensando sobre... Né, Yuli? Queria. <risos> pastor Ilamarques. <risos> Brincadeira. <risos> o pastor Ilamarques. <risos> ah, ok. Não, mas deixa eu. Amém. Bom, o nosso assunto é esse: humildade e sacrifício, centro da tua vontade. So, theme is, and and the e nós will. vamos pensar nesse tema da seguinte forma. Vamos pensar hoje sobre a uh, qual é o papel de Deus nesse what, assunto? What is God's place in this subject. Amanhã o que nós somos nessa ideia? é nosso are in this idea. E depois nós no, na, no, no sábado à noite, amanhã à noite, a gente vai pensar na prática como é que isso funciona? Então eu queria começar pensando hoje. Uh, quem é Deus? E nós vamos começar pensando isso uh, com algumas ideias no coração. Eu não consigo entender I o que, que é humildade e o que, que é sacrifício What is and sacrifice, se eu não tiver uma visão de eternidade. If I If I don't have a of eternity, se eu não entender quem é Deus. não entender quem é Deus. se não entender quem é Deus. é isso? Uh, nós somos, naturalmente, é Deus. Que, que é é nós costumamos uh, focar só aquilo que nós queremos ver, como o leão quando está perseguindo uma presa, a lion when he's, he's o leão isola uma única presa de Todos os, de todo o rebanho que está ali o Só se interessa por aquela presa E ele, ele, ele, hunts ele esquece that prey todas as outras and about all the other ones. Nós fazemos assim com as coisas de Deus and that's what we do with the of God. Quando nós entendemos ou queremos algo When we and want Nós isolamos todas as outras bênçãos Porque isolamos, só queremos aquela bênção we all the other we want, we only Passamos that a buscar aquilo blessing. com como se fosse a única coisa que Deus tivesse para nós Então nós reduzimos a graça de Deus que é multiforme so we reduce the grace of God that has many, uh, many forms, a uma única coisa ou a um único tema to one theme only mas nós devemos entender dar we need to understand. Que a graça de Deus, ela é completa. The God's grace is complete. Nós precisamos entender todo o plano de Deus. understand Tudo que está no coração de Everything Deus. In God's heart. Como é que Deus olha para nós? How God looks at us? Como é que Deus nos vê? How looks, how God sees us. Nós olhamos para os nossos filhos e nós vemos a vida dele. Deles inteira diante de we nós. quando Deus eyes. olha para mim para você, como é que Deus nos vê? Às so vezes passamos muito tempo buscando de Deus coisas tão pequenas. Às vezes passamos muito tempo Uh, uh, God for just e nos esquecemos que Deus tem interesse em todas as áreas da nossa vida. And we forget that God nós is Nós estamos interested... felizes, Ele está feliz. We we Se We is... Ele sofre. Um <laughs> <Just a> momento. <laughs> Sorry. Um momento. We forget that God is interested in all aspects of our lives. Uh, of our life. So if we are happy, He's happy. Então Deus tem interesse em tudo que nós somos. God has in everything that we are. E uh, o que nós precisamos entender é que, assim como Deus tem uma visão panorâmica de toda a nossa vida e história, uh, view of our nós também precisamos ter uma visão panorâmica Panorâmica completa da vontade de Deus. The we need to have a complete vision of God's Sei que muitos de vocês estão pensando, mas como é que isso é possível? many of you are thinking, how would that be possible? Eu quase não sei nada a respeito de Deus. I know, I barely know anything about God. Mas eu queria te dizer algo nesta noite. Houveram homens. Que tinha uma visão tão grande de Deus. They such a great vision of God, Homens que amavam tanto a vontade de Deus. Will, que queria tanto conhecer a Deus. To know God so much, como Enoch, por exemplo. As Enoch, que Deus o tomou para si. That God took for himself. Deus não teve paciência de esperar até que Enoch morresse naturalmente. Deus não de Deus simplesmente o tomou para si. Deus o just took him. Então, nós precisamos ter uma visão panorâmica ou uma visão de eternidade da vontade de Deus. Então, nós precisamos ter uma visão panorâmica ou uma visão de eternidade em relação a Deus. E quando eu tiver essa visão ah, completa ah, da vontade de Deus, então eu vou entender que a humildade e o sacrifício <risos> Perdão. <risos> so when understand that this complete vision of humility and sacrifice I go understand, a humildade e sacrifício é um efeito e não um estado. That it is an effect and not a state. Pessoas não são humildes porque elas elas são humildes. If not humble because they're just humble. Pessoas não vivem uma vida de sacrifício porque elas elas são dispostas a isso. Não no live a life of sacrifice because they really want that, they're willing to do that. Se nós fôssemos dispostos ao sacrifício, não seria sacrifício. If you're willing to sacrifice, seria um prazer. If we'll be a sacrifice in itself, it will be a pleasure. Quando eu casei com a Edma, isso não foi um sacrifício. When I when I married uh, uh, sacrifice. Ela queria muito casar comigo. Ela me esperou por 11 anos. Então não era um sacrifício. So sacrifice. Nós precisamos entender estas coisas. understand Por exemplo, Moisés era um homem muito humilde, a Bíblia fala. Nesse texto que está aí projetado, e nós vamos ler. Vou pedir que o André leia, por favor. Nesse que está projetado aqui, em português, e eu vou ler em português primeiro, e era um homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, não é assim... não é assim como meu servo Moisés, boca a boca fala com ele. Claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Eu acabei colocando várias partes de um texto maior. I ended up putting a little parts of, a, of, a, of various passages porque eu queria que você entendesse esse texto, caso algum to understand this passage. Moisés não é um homem manso. Porque esse é o estado de Moisés. Moses was not a humble man because that was his natural Você já parou para pensar por que Moisés era o homem mais manso e humilde sobre a Terra? you ever think about why Moses was the most humble man uh, on earth? Era pelo simples fato da visão que ele tinha de Deus. It was simply the fact of the vision that he had of God. Porque ah, quando... esse texto é, ele acontece no momento em que ah, os irmãos de Moisés ficam invejosos. This when, when the Moses were of him, porque Deus fazia tudo através de Moisés. God would do Moses. E eles, então, falaram mal de Moisés. So they said really bad about Moses. E uma tarde, Deus os chamou para fora da tenda, os três, Moisés, Miriam e Arão. E Deus chamou Miriam e Arão à parte e disse para Miriam e Arão, porque vocês falaram mal do meu servo Moisés. Porque se eu quero falar com alguém sobre a terra, if I want to speak to someone on earth, eu falo por visão. I will speak through vision. Se eu quero falar com outro If I want to speak to another one, eu falo por sonhos, I may speak through dreams. Mas com o meu servo Moisés eu falo com ele boca a boca. But with my servant Moses I would speak face to face, mouth to mouth. Eu falo com ele, I will speak to him, e ele fala comigo. And he talk to me. E aí Deus diz estas palavras que seguem. So God says the words that I follow. Boca a boca falo com ele. Mouth to mouth I speak to him. Claramente não por enigmas. Clearly and not through enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Because he see the resemblance of God. Exatamente esse é o ponto, irmãos. So that is exactly the point. Ser humilde, to be humble. Viver uma vida de sacrifício, to live a life of sacrifice. Ser manso, to be We... meek. Thank you. Depende exatamente do conhecimento e da visão que eu tenho de Deus. That will depend directly to the vision that I have of God. É o efeito que Deus produz em mim. It is the result, the side effect that God produces in me. Moisés era um homem diferente de todos os outros. else. Uma pessoa humilde não se exaspera. A, a will not be se desespera. Will not be desperate. Por que, que ela não se desespera? Porque tem uma visão adequada de quem é Deus. Because he has a vision a correct vision of who is God. Quando eu sei quem Deus é, eu não me importo de me gastar e deixar me gastar por ele. I don't mind to spend time for him. Então, é essa visão que eu quero que os irmãos tenham. So quero ne, hoje nessa primeira parte eu quero mostrar para você um pouco dessa visão. So que today, nós part, Quando this. nós entendermos isso, When we this, nós então entenderemos qual é a necessidade que nós temos de viver uma vida. De humildade e de sacrifício. We understand the need that we have to live a life of uh, humility and sacrifice. Não me custará nada sofrer por amor a Deus. It will not cost me anything. Porque to, eu sei quem Ele to é. To live a life of sacrifice to God because I know who He is. Não será difícil para mim permanecer em paz. Porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Because I know how great it is the God that I serve. Eu sei como Ele é real. I know how real. Eu posso sentir a presença dele. I can feel his presence. Eu posso vê-lo ao meu lado. I can see him next Ele me. abre as portas adiante de mim. He Eu oro, e ele responde. I pray and he então não há nada que eu possa fazer so, that I can do que seja pesado demais that would be too heavy porque esse Deus merece. Because this God deserves. Toda a minha humildade e todo o meu sacrifício. All my humility and all my sacrifice algo mais que eu queria compartilhar com você nesta noite. Eu queria mostrar para você pelo menos três aspectos de quem Deus é. Eu não posso entender quem Deus é se eu não percebê-lo por meio das Escrituras. Eu não posso entender quem Deus é se eu não por meio das Escrituras. Esse texto que está aí. Ele é talvez o texto que mais me revela quem Deus é. This, the passage that we have here is a passage that, to me most reveals who God is. Porque ele é uma tentativa de expressar um aspecto do ser de Deus. Because is an attempt to express God's being. João tentou dizer como Deus ama. John tried to describe how God loves. Ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Because so the world que deu seu filho unigênito. That para que todo aquele que nele crê so everyone who believes não pereça, mas tenha vida eterna. not perish but have eternal life. Depois ele diz porque Deus enviou seu filho ao mundo. And then he continues saying Deus... Deus enviou Seu Filho para o mundo não para que o não para que condenasse o mundo, not not the world, mas para que o mundo fosse salvo. But por ele. To save the world o que, que estas coisas significam para você? o so que, que esse texto te fala de Deus? que o que o você consegue ver como Deus te ama? Can you see how much God loves you? Quando você acorda de noite angustiado, você pensa assim: Deus me ama. When, you, when you wake up at night, em paz. you, you say, God loves me. You can Deus me peace. ama tanto que não há nada tão grande que Ele não faça por mim. God loves you so much that there is nothing greater that not do Deus for me. Deus me ama tanto que enviou Jesus. God loves me so much that Jesus para me salvar, to save me. não para me condenar, not me. Irmãos, o, a, a humildade e a vida de sacrifício por amor a Deus. É o resultado da graça recebida no coração. It is the result of God's grace that a graça de Deus. E a graça me diz, me, é feliz o homem Happy is the man, o homem, a mulher, a criança, the man, uh, woman, child, a quem o Senhor não atribui pecado. The Lord does not uh, attribute sin. O pecado é o nosso maior escravizador. Uh, sin is our o pecado escraviza o homem. The sin enslaves us. Mas Deus me ama tanto God loves us so much, Que Deus me livrou do meu maior inimigo O que, que esse enemy. texto está dizendo para mim? So what is this passage me? Esse, esse texto me diz Deus me ama tells me God loves me. Isso não é uma ficção That's not Isso não é para te enganar That's not to deceive you. Você nunca vai chegar diante de Deus dizer assim Senhor eu pensei que o Senhor me amasse. You never going to be face to face with God and say I know I thought you love me. Porque Deus te ama. Because he really loves you. Deus te ama do jeito que você é. And he loves you the way you are. Nas condições que você está. The conditions that you are do da, na, no tamanho da angústia que você está vivendo. The size of the you're going through, tamanho da alegria que você vive. How much you have, Deus te ama. God loves you. Deus não fica chateado quando você está absolutamente feliz. God is not upset when happy. Como Ele também não se aquieta quando você está angustiado. The same way that not quiet when you're happy. Porque Deus te ama. God loves you. Diga para você mesmo, Deus me ama. Tell yourself, God loves me Deus me ama do jeito que eu sou. God loves me the way I am, com todos os meus defeitos. With all my mistakes. E com todas as minhas alegrias. All my happiness. Deus me ama. God loves me. Deus não te ama por condições. God does not love you because Deus of conditions. Deus te ama porque Ele te vê como filho. He loves you because He sees you as a son a Deus te ama como um pai ama um filho. God loves you as a father loves his son. Amém? Amém. Quando nós estamos pensando nessa coisa, nessas coisas uh, e eu estou mo tentando mostrar para você um pouco de quem é Deus. Então, quando nós estamos pensando nessas coisas, eu estou tentando mostrar para você quem é Deus. E eu queria que você pensasse em um outro atributo, em uma outra característica so like de Deus. eu gostaria de pensar em outro atributo. Deus é o eterno doador de tudo quanto existe. Deus é o eterno doador de tudo que existe. Você está aqui porque Deus está doando dele mesmo para que você esteja aqui. God, you are here God is from so you could be here. Não existe ninguém nesse planeta que não esteja recebendo de Deus agora. not one person this planet not receiving from God right now. Existir faz parte do ato de Deus se doar todos os dias. To exist in itself it it's an act of god existing and and given há um texto no livro de Jó there is a passage in Job que diz que se deus atraísse para si o seu fôlego e o seu espírito toda a carne juntamente expiraria it says that if god would bring uh, to himself homem, his spirit and his breath all flesh would would die e o homem voltaria ao pó então tudo que existe existe porque Deus está doando de si. So, everything that exists exists because God is from Himself. Não é um ato, não foi um ato no passado. Deus falou, haja tal coisa e houve tal coisa. Deus God said, let it be this and it happened and that's it. A Bíblia diz que quando nasce a corça na montanha porque Deus está doando de si. The Bible says when the bird is born in the is because God is giving from Himself. Quando nasce uma planta sobre a terra porque Deus está doando de si. When a plant is born is because God is giving from Himself. Eu vou ler esse texto daqui a frente, daqui a pouco, mas ele diz: uh, nós existimos em Deus. Há is a passage eu going to read in a second, but it mentions that uh, we exist in God. Nós existimos no ser de Deus. We exist in God's being. Não existe a possibilidade de eu existir fora de Deus. There is not a possibility for me to live outside of God. Então, se a minha existência so if my não depende de mim, does not depend on myself, como eu posso achar que eu sou alguma coisa? How can I think that I am anything? Você está entendendo o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que o nome de Deus é Eu Sou? understand Quando a Bíblia diz, quando Deus diz eu sou, when the Bible says é I am, tudo mais não é. Nothing else is. Estão entendendo, irmãos? Do you understand that? Quando Deus se auto denominou assim, himself that, ele estava dizendo você que existe. Você está existe? por causa da eterna doação. You de Deus. The Isso não é uma virtude de Deus. That is not a of God. Isso é um atributo de. That Deus. Is an of God. Consegue perceber a diferença? Can you see the difference? É da natureza de Deus. It is in God's nature. Doar-se, to give Himself se você quer viver com Deus, if you want to live with God, se você quer morar com Ele um dia no céu, se você quer viver nesta terra com Ele, você tem que entender que a natureza dEle é essa. É is, is por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. está entendendo isso? você não dá conta de andar com Deus você não dá conta de andar com Deus você não consegue andar com Deus You cannot by yourself walk with God você não consegue andar com Deus se você não tiver humildade no coração você não pode caminhar com Deus se não tiver humildade e sacrifício no seu coração. Amém? Amém? Então, eu quero que você pense daqui para frente em tudo que eu falar... Quando eu estiver falando, você vai lembrar. Ah, bom, Deus é amor e Deus me ama. Deus é o amor e Deus me ama. Então, everything that I say from now on, I want you to remember this. The first that God is love and God loves me. Ama. Eu existo em Deus. I exist in God. Eu estou nele agora. I am in Him now. E eu estou existindo agora. And I am existing now. Porque eu estou recebendo dele. Because I'm receiving from Him. É como se eu tivesse com uma tomada espiritual ligada a Ele. As if I had a spiritual plug. Ah, para que você entenda isso melhor. So, so you can, you understand this better. Ah, o, ma, o homem mau também está ligado a Deus. The, the evil man also is connected to God. Todo ser nesse planeta está ligado a Deus. Every being is connected to God. O ladrão. The thief. O que mata. The one that, the, the kills, o que está agora roubando. o one está stealing. Está ligado a Deus. They are with Porque God. não existe existência fora de Deus. Não existe existência outside of God. Amém. Amen. Ainda um outro aspecto que é importante para nós em compreendermos. Então, so, um uh, outro aspecto que é muito importante para nós compreendermos. Deus é o ponto de partida de tudo que existe. God is the starting point of everything that ah, quando você lê Gênesis capítulo 1 versículo 31, 1, 31, você encontra o Espírito Santo dizendo por meio de Moisés: Moses, E viu Deus tudo quanto tinha feito, made, e eis que era muito bom. And he saw that it was very good. E foi à tarde amanhã o dia sexto. E evening evening passou e manhã veio, marcando o sexto dia. Não sei se você consegue perceber, mas é como se Deus olhasse para tudo que Ele havia feito e Deus teve uma impressão do trabalho que Ele fez. Ele diz é muito bom. aqui, mas é como se Deus olhasse para tudo que que Ele fez and had in had this really good impression that all I all I made it was good eu queria que você prestasse atenção em algo nesse texto E eu quero que você preste atenção em something in this passage deus parece estar falando em sentido anti-horário tarde e manhã is, it seems to be talking about time in the reverse here he first mentions uh, evening and then the morning é como se deus estivesse se quem está uh, escrevendo está indo numa direção as quem está falando está vindo no outra direção é como se quem está falando está vindo na outra direção is is nós não contamos o nosso tempo tarde e manhã we don't count our times as evening and morning. manhã e tarde we count as morning and evening. É tempo cronológico mas a impressão que nos dá esse texto the impression that I have in this É que Deus está falando de um ponto no futuro Talvez no ponto em que ele resolve todos os nossos problemas E eu gosto dessa expressão do areovaldo Ramos e I like an expression from, uh, from Ariovaldo, an author, Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos, é como se falasse não a partir da angústia que me faz orar. É como se ele falasse não a partir da angústia que me faz orar. Ajude. It is, <laughs> it is it's, it's me not from the anguish, mas está falando então desse ponto do futuro. Consegue entender isso, irmão? You understand você não consegue ver isso, can, can see, see this? O que esse texto nos fala? What the passage é que Deus é o Senhor do tempo. That God the Lord of time. Não me importa para Deus se agora é manhã ou se agora é tarde. doesn't Não, me importa, em Não me importa em qual momento da história eu estou vivendo. O que importa é que ele é o Senhor que cria todas as coisas. What matters is the Lord that creates everything. Não importa se eu estou orando agora como se Deus nada soubesse das minhas angústias. Deus me responde como quem sabe tudo a respeito de mim. Esse é o Deus que nós servimos. Deus sabe que eu estou aqui. Deus não vai saber amanhã que eu estive aqui. A Bíblia find out Deus Sabia antes da fundação do mundo que eu estaria aqui. The você says that even the creation of Você precisa aprender a conhecer Deus. To, uh, to to God, to to não, não podemos nos relacionarmos com um Deus estático. We cannot get Deus a relationship Precisamos olhar para Deus. God como Moisés orava, olhava. As Moses at him. Deus disse Moisés, vê a Deus como ele é. Você consegue ver Deus assim? Can you see God that way? Você ora a esse Deus? Do you pray to this God? Porque se você orar a esse Deus não há razão para se desesperar. Because if you pray to this God there is no reason to despair. Antes que você abra a boca ele te responde. Before even pray he he answer your prayer. Quando você diz senhor eu tenho medo ele diz eis-me aqui. When you say I'm afraid he he tells you I'm here. Você sabe que a comida que está na sua mesa foi ele quem deu. E e e you know the food in your table he gave you. Você tem coração grato. Uh, uh, você não tem medo. You're not afraid porque Deus está presente. Because God is always e present e o amor dele lança fora todo medo. And his, his love takes away any fear. Você não precisa buscar ajuda em mais ninguém. You don't need to seek help anybody else. Basta dizer Senhor, eu, eu preciso da tua graça. You only need to say God, I need your grace. E Ele estende a graça dele a você e, e a mim. And He então eu preciso eu preciso ter uma visão adequada de Deus para eu entender quem eu sou. Sou a need to Ainda algo que eu quero compartilhar dentro dessa ideia que nós estamos vindo. Oh, like this this Queria voltar a esse ponto. Tudo que existe. I would like to go back to this point that everything that exists Deus. Exists in God. Quando nós lemos Romanos 3:12, lemos esta expressão. Aliás, não é Romanos 3:12, é Atos 17:28. The Lord actually Marques pregou no último dia do acampamento do ano passado nesse texto. Pastor Lamarck prayed about this in the last, uh, camp last year. E ele pegou exatamente esse ponto. And he, pre he, he preached about this. Uh, Paulo está verse. em Atenas. Uh, Paul is in uh, Athens está pregando o evangelho para pessoas que não sabiam nada de Deus. He was preaching the gospel to people that did not know anything about God. E ele está tentando mostrar para aquelas pessoas quem é o Deus que ele serve. people Paulo é o homem mais impactante da história humana. Porque Paulo tem essa compreensão de Deus. Because Paul had this understanding of God. Paulo sabia, Paul que nele Deus, that in God, nós vivemos, we live, nos movemos, we move, e existimos, and we exist. Você consegue perceber? Eu estava falando apenas de existência. De can you Because at first I was talking only about existence. Mas agora eu estou falando de todos os movimentos da sua vida. But now I'm talking about every single movement in your life. Tudo que você faz, everything that you do, você faz em Deus. You do in God. As coisas boas e as coisas más. The good and the bad things. Quando você peca, você peca em Deus. When, you're sin when you when sin, you're sinning in God. Porque não tem como você sair de Deus. Because there's no way for you to get out of God. Ir um, em um lugar onde Deus, onde você não está existindo nele. In a place where you're not existing in Dizer agora que eu vou pecar. And you say no. Now here I can sin. Posso pecar em paz porque Deus não está aqui. I can go ahead and sin peacefully because God is not here. Não existe esse lugar. There is no such a place. Porque nele vivemos. Because we live in him. Nele nos movemos. In him we move. E nele existimos. And we exist. Todos os movimentos que eu faço Every that I make, tudo que eu falo, that I tudo say, que eu penso, that I think, tudo que eu sou, that I am, Isso tudo acontece em Deus. Every, all of that in God. Você pode dizer Amém? Can you say Amen? Essa compreensão, this understanding, que me faz entender, that makes me understand, a necessidade de servir, the need to serve de ser humilde, to be porque se eu não tenho como existir de outra forma, no, como I have no posso way to achar live, que eu sou. How can I think that I am? Agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer desde o início. Now I'm going to ask you a question that I want to ask you from the beginning. Responda diante de Deus. So ask before God. Quem é você? Who are you? Talvez essa seja a melhor resposta. Maybe nobody is the best. Ninguém. It's the best answer. Nobody. Não haverão soberbos no céu. There will be no uh, proud. Não haverão orgulhosos no céu. Proudful, prideful. Deus não conhece orgulhosos. God does not know the one that's uh, Deus não conhece soberbos. Soberbos. É o araucan, tem que. Deus conhece, Deus conhece homens e mulheres que entenderam quem são, onde estão, qual é a sua condição. Queria que você pensasse, eu já estou acabando a minha história e se eu passar mais meia hora aqui falando que estou acabando, por favor, não jogue a Bíblia em mim. Eu deixei essa expressão mas But I and I left this expression here just saying however Todos pecamos Because we all e fomos destituídos da glória de Deus from God's glory Agora eu quero que você me, me ajude a compreender esse texto. Olha como às vezes você e eu não compreendemos as Escrituras profundamente. Eu quero que você que me ajude a também para ver como às vezes não os versos. O fato de sermos destituídos da glória de Deus the fact that from God's glory, significa que nós fomos destituídos da presença de Deus. Does it mean that we're from God's presence? É uma pergunta. That's a Não. Não. Apenas perdemos a glória de Deus. We only lost God's glory. Fomos separados da glória de Deus. were separated from His glory. Porque a glória de Deus God's glory é ativa. Is ela procura o pecado, ela destrói o pecado. Por isso Deus não permite que nós vejamos a sua glória. Para que não morramos. will Então eu pergunto de novo, quem nós somos? So I ask again, who are we? Nós não somos nada. Nós existimos em Deus. We exist mas existimos em Deus na contramão da vontade dEle. But we exist in God going his will. A Bíblia diz que todos se extraviaram. Extraviar é sair da vontade de Deus. So uh, Assumirmos diante de Deus. So we before God que não queríamos viver segundo a vontade dele. That we not want to live be, uh, before his will. E quando fizemos isso, that, juntamente todos nós, together us, nos fizemos inúteis. Sabe o que é ser inútil? Sabe o you know means to be useless. Nós somos Inúteis That's what we are, Sem Deus God. Nós não somos nada God, we are Como não viver uma vida de sacrifício E amor humilde diante de Deus Como não we viver uma vida de humildade, amor e sacrifício sacrifice de Deus Há uma pergunta que está aqui na minha lâmina E eu queria pensar nela com você Há uma pergunta aqui que o, no in meu in the the slide, o PowerPoint, o slide que eu gostaria de perguntar. Como pode um Deus Santo conviver com o pecado? But how can a holy God live with sin? Mas nós existimos nele. Mas we exist in Him. Nós movemos nele. We move in Him. Estamos agora nele. Right now we are in Him. E como é que Ele nos suporta? Como é que Deus olha para você agora? É sobre estas coisas que nós precisamos pensar. Eu vou andar só mais um pouquinho e nós vamos encerrar. Como é possível o um homem continuar existindo em Deus, então, depois de tudo isso? To continue existing in God? Uh, eu estava falando que a, a, a santidade de Deus, ela é ativa. I told you that God's grace is active. É da natureza de Deus destruir o mal. It is in God's nature to destroy evil. Deus chamou Moisés e diz Moisés, quero que você faça algo grande para mim. E de repente Moisés é vocacionado de Deus. has been called by God. Sabe o que é ser vocacionado? Do you know to be called by God? Deus te chamou para servi-lo. Deus disse para Moisés, Moisés, quero que você me sirva. So God called Moses and said I want you to serve me. E Moisés disse sim, Senhor, eu vou com toda dificuldade. And Moses Elias that will go without any problems. Então Moisés foi. And Moses went. E Moisés estava no caminho. And Moses was on the way. Indo para fazer o que Deus pediu para ele fazer. On his way to do what God had asked him to do. Mas por acaso Deus se encontra com Moisés. And by some chance God uh, meets with Moses. E sabe o que Deus decidiu fazer? And you know what God decided to do? Deus decidiu matar Moisés. God decided to kill Moses. Sabe o que é isso? Do you know what that is. Deus decidiu matar Moisés. God decided to kill Moses. E sabe por que Deus decidiu matar Moisés? And do, you know, do you know why he Porque decided Porque Moisés to kill estava Moses. em pecado. Because Moses was in sin. E Deus decidiu destruir o pecado. And God decided to destroy E Moisés com o pecado. And Mo Moses had the sin. Mas a esposa de Moisés era sábia. A Zípora foi lá e resolveu o problema do pecado de Moisés. Moisés' wife, Zipporah, she was she was intelligent and she resolved his issue of sin. E disse: Você é um esposo sanguinário. <risos> you are a bloody husband. <risos> <risos> Savage. Porque Moisés uh, sabia o que Deus queria que ele fizesse. Because Moses knew what God wanted him to Mas do. Mas ele não fez. still he did not do. Seria a primeira atitude de Moisés. The first action of Moses. Colocar sua vida em ordem diante de Deus. life in order before God. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. I don't know how is your life right now. Eu quero pensar com você amanhã quem você é. Hoje eu quis who estou, you are. hoje eu decidi mostrar para você quem é o Deus que você Today serve. Today I want to show you who is the God that you're serving. Ele é um Deus santo. He is a holy God. É um Deus que te ama. A God that loves you, mas é um Deus santo. Is, he is a holy God. E mais. And more. Você existe nele. You exist in him. Ele está te vendo agora. He sees you right now. Deus talvez tenha se encontrado com você esse ano muitas vezes. God may have encountered you many times. E tenha te decidido matar-te muitas vezes. may have decided to kill you many times. Quantas vezes Deus quis te matar esse Quantas ano? How many times God wanted to kill you? Te destruir completamente. Te aniquilar completamente. To destroy you completely. Mas sabe por que Deus não fez isso? So do you know why God didn't do that? Porque o primeiro texto que nós lemos é Deus te ama. Because the first passage that we read antes says, que God loves you. Antes você fosse o que você é, and before you were who you are right now, Deus resolveu resol Deus resolveu esse problema. God this problem. E ele te deu Jesus Cristo. Deu Jesus Cristo. Todas as vezes que ele decide te matar, every time he ele mata Jesus na cruz. kills Jesus the cross, para que você não morra. So Eu pergunto de novo quem você é. I ask again who are you? Qual é a razão que eu tenho para achar que eu sou alguma coisa? And what is the reason that I have to think that I am Quais são os meus direitos? What are my rights? Eu não tenho direitos. I do not have any porque eu não tinha nada. I had mas agora eu tenho tudo. And now I have eu tenho um Deus. I have a God, que apesar de eu merecer morrer todos os dias. Ele resolve morrer a si mesmo. Ele decide morrer a si mesmo no meu lugar. Para que eu não morra. Então eu não tenho direitos. Eu não tenho razão nunca. A minha razão é não ter razão. O meu direito é não ter direito. Eu preciso olhar para Deus e dizer: Deus, eu sou exatamente nada. Eu preciso olhar e eu te louvo, Deus. And I you. Porque o Senhor me ama mesmo que eu não seja nada. You, you love me even though I'm nothing. Eu não posso nada, Senhor. I do anything. Mas eu te amo porque o Senhor me dá tantas coisas. But I love you because you give me so much. O Senhor me dá saúde. You give me health. Eu me visto. clothes to wear. Como todos os dias. I eat every day. Eu tenho uma casa, I have a house, eu tenho uma família, I have a family, eu tenho amigos, friends, eu tenho tudo. I have everything. Eu sou a pessoa mais feliz que existe, porque eu estava no lixo. I was in, in the trash. E o Senhor me faz assentar entre os príncipes de Deus. And Vamos orar. Amen. Let's pray. Feche seus olhos por um instante. Let's close your eyes for a Vamos pedir que Deus, o Espírito Santo de Deus, produza em nós esta vontade de servir, esta vontade will to serve, de ser diferente. This will to be Amém? Amen. Deus nós estamos na, presença, God, estamos na tua presença Não há nada tão extraordinário para mim Do que estar na tua presença Ouvir a tua palavra, palavra Alimentar-me do teu espírito Por isso eu quero colocar a minha vida na tua presença Put my life in your presence. Coloco cada um dos teus filhos que aqui estão of your children are here. E eu te peço, Espírito Santo. And I ask you, Spirit of God. Enquanto eu durmo esta noite. When I sleep tonight. Fala o meu coração de uma to, forma profunda. Speak to my heart, and heart in a powerful way. Me dê um coração agradecido. Senhor. me dê um espírito humilde. Give me um humble me dê senhor uma atitude de serviço como eu nunca tive give me an attitude of service as i never had Deus me ajude a amar o meu irmão God help me to love my brother sister, a respeitá-lo to respect him, a reconhecê-lo recognize him Porque eu não era nada Because i was nothing e agora eu tenho uma família and now i have a family Quem me deu o meu irmão that gave me my brother Foi o senhor Who gave me my brother was you lord quando me deu uma família. Deu família. Enche o meu coração da tua graça, Senhor. Enche o nosso coração da tua graça. Da tua graça. Em nome de Jesus. Em Jesus' name. Para, Para a tua glória. Amém. Amém. Pastor Lamarques.